Direto do Templo de Salomão, para o Brasil e o mundo. A Caminhada da Fé, com a oração da meia-noite. Monte Carmelo, Israel. Um povo arruinado pela seca e pela idolatria é convocado pelo profeta Elias para uma decisão. Reúna todo o povo, todo Israel do Monte Carmelo. E por isso lança um desafio. Tragam dois bezerros. Vocês escolhem para si um deles. Dividam em pedaços. Ponham sobre a lenha, mas não coloquem fogo. Quando os dois bezerros estiverem sobre a lenha, vocês invocam Baal e a Será. E eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus! Somente uma definição poderia mudar aquela situação em que o povo vivia. Enquanto 450 profetas de Baal clamavam e não eram respondidos: Nos responda, Baal! Nos responda! Elias toma a atitude necessária para uma resposta de Deus. A restauração do altar. Estão vendo esse altar? Que nunca mais foi usado, porque se parou de servir ao único Deus de Israel. Vou restaurá-lo para vocês. <risos> E uma entrega completa. Preciso de quatro cântaros cheios de água para derramar sobre o altar e sobre a lenha. Enchem mais outros quatro cântaros. Então acontece o que todo mundo espera. A resposta de Deus. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que, conforme Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responda, Senhor! Responda! Para que este povo saiba que Tu... Senhor... És Deus! E que a ti fizeste voltar o coração deles. Falei, só o Senhor é Deus. O mesmo Deus que respondeu Elias é o mesmo que está pronto para transformar a vida daqueles que se voltam para Ele por meio de uma decisão. E foi assim que no Monte Carmelo, Deus mais uma vez se materializou em resposta à oração de um homem, Elias, o profeta Elias. Mas a palavra é muito clara, antes que qualquer diga que Elias era um homem especial, diferente, e que por isso Deus o respondeu assim, a palavra diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões aos mesmos problemas, dificuldades, limitações que nós todos temos. E se nós, então, tivermos a mesma atitude de Elias, também veremos o fogo, a resposta de Deus sobre a nossa vida. Bispo Adilson e os bispos que estão aqui com a gente, nós vamos ver através da história de um casal, do testemunho de hoje, é, o que acontece quando uma pessoa serve o altar errado e quando ela muda de altar, quando ela troca de altar, porque esta foi a história do povo na época de Elias e continua se repetindo hoje. É Quando nós vemos testemunhos dos dias atuais, então isso prova que Deus é o mesmo. Elias fez aquele desafio para provar que o Deus que ele servia era o mesmo, o mesmo de Abraão, o mesmo Deus do passado para ele. E hoje nós também queremos que esse Deus seja visto como o Deus de Abraão, o Deus de Elias, ele é o mesmo. Mas é preciso que a gente tenha uma fé semelhante. Vamos então assistir agora a história do casal Cristiane e Christian. Parece dupla sertaneja, mas não é não. Vocês vão conhecer agora a história deles, porque eles eram uma dupla, assim, difícil. Antes de conhecer o altar do Deus verdadeiro, mas depois você vai ver o que aconteceu no casamento deles, aumente o volume aí, preste atenção, nós já voltamos para fazer a oração por você e para falar com o Bispo Randall de Belém do Pará. Eu sempre sonhei ir pro Havaí, né? Paraíso, ter um maridão bonitão. E busquei, consegui, cheguei e eu vivi o um verdadeiro inferno. Meu nome é Christiane Jensen. Meu nome é Christian Jensen, sou do Havaí. Desde os 5 anos de idade, sempre tive depressão. Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi ir para o Japão, porque eu estava com muita dívida tal. E no Japão eu conheci o Espiritismo. Como eu trabalhava numa uma fábrica que tinha muitos brasileiros, esse rapaz que era da Igreja Espírita, bateu na minha porta. Daí eu já estava duas semanas de depressão, sem conseguir trabalhar, daí eu deixei ele entrar, daí eu acabei me envolvendo com o Espiritismo. né? Daí passou dois, uns, um ano e meio, eu resolvi ir para o Havaí. Daí eu fui para o Havaí, só que o, o cabeça da igreja espírita falou, não, você é médio, você tem que se doutrinar. Se você não se doutrinar, sua vida vai para trás. Daí ele falou assim, vai lá, mas volta. Daí eu fui, Daí só que quando eu estava no Havaí, eu começava a manifestar demônio. Eu comecei a buscar outras religiões. Tudo, tudo que vocês imaginam, eu fui lá, até igrejas evangélicas, mas ninguém pôde me ajudar. Até que então eu conheci o Christian. Eu sou surfista, eu, então eu gosto de ir para Novaí para surfar. Eu fiquei com um amigo que morou com uma Hava, a família havaiano. Na época, em Califórnia, eu bebia muito fumava maconha todo dia. Eu, eu não queria essa vida mais, mas eu não, não, eu não sabia como escapar dessa vida. Então, eu, quando eu estava em Nova I, eu estava ficando em uma igreja, estava sentindo melhor, mas é, tudo é emoção. Yeah. E eu não conheci esse fé inteligente. E ela estava uh, parecendo feliz, né? Estava surfando, estava com as amigas e eu gostei dela porque ela era diferente ela não contou essa história de depressão de <risos> toda a bagagem que ela tinha então a, ju a gente juntamos ap apparently? aparentemente aparentemente tudo estava certo a gente está feliz jovens surfando juntos então a gente casou aparentemente parecia que tá tudo bem só que daí vivendo junto, que a gente começou a ter contritos um com o outro, porque ele era uma pessoa muito indiferente. Quando veio o Instagram, o Facebook, daí piorou, né? Porque eu, que, eu queria uma, o marido que eu via lá no, no, no Instagram. Tudo que eu via as outras pessoas ter, a gente foi atrás, conseguimos, mas o vazio era maior. Eu consegui tudo que eu queria. Que era o quê? Ir pro Havaí, paraíso, ter um maridão bonitão, mas ter dinheiro, viagens, a gente fazia as viagens crianças. que todo mundo sonhava, ter filhos. Quando eu consegui tudo que eu queria, o que, que aconteceu? Eu fiz as malas, não aguentava mais ele, fui para pro um hotel. primeira coisa que eu quis fazer quando cheguei no hotel era ver essa voz e falou. Pula da janela, porque você acabou com a sua vida. A gente era missionário, a gente dava conselhos para para outras pessoas, casais. A gente falava para os outros o que fazer, mas nós mesmos não vivíamos. E Para mim foi difícil, porque eu era de uma família assim. Eu era pequeno até agora eu estou vivendo a mesma coisa, mesmo inferno. Me mesmo inferno. Então eu, eu, eu vim para o Brasil, e o meu irmão, é, que ele é ateu, né, e o meu irmão falou assim, ah, o templo de Salomão, eles trouxe as pedras lá de Israel, e eu assim, é, eu gostaria de ir lá conhecer, Deu, daí eu, eu, eu sabia que era da Universal, e eu odiava a Universal, Deus me livra essa igreja do capeta, eu vou em qualquer igreja, fiz uma lista, ó, essa igreja tal, tal, tal, mas na Igreja Universal eu não piso, né? E quando eu falei isso, veio um pensamento, uau, ah, teu irmão ateu tá te pedindo pra levar numa igreja e você falando não. Daí a consciência pesou assim, daí eu falei, tá bom, vai, vamos lá, mas, né? É só, último, é só hoje que eu vou te levar, daí a gente foi no Templo de Salomão. Quando eu ia entrar no segundo portão, que era já pro dentro do santuário do templo, eu lembro que eu tava falando muito alto, né? É, e eu lembro, eu não lembro o quê, mas eu lembro que eu tava falando mal de alguém, alguma coisa, né? E quando eu entrei, a Levita fez assim, Shh, esteja em santidade o Senhor. Menino, uhum. como eu fiquei brava. Eu fiquei brava, peguei a mão do meu irmão, e falei assim, vamos sair daqui, dessa... E daí a gente saiu o portão, daí assim, saiu o segundo portão pra rua, daí veio um pastor e falou, oh, mas já vou embora, nem começou a palestra, a reunião deu. Falei, ah, a menina mandou cala a boca, eu quero ir embora. <risos> daí ele falou, não, mas hoje vai ser com o bispo Renato Cardoso. Daí quando ele falou, bispo Renato, meu irmão, pegou a minha mão e falou: "Agora quem vai entrar vai ser você". Daí dentro do templo sim, né, de bicão, e daí começou a oração e uma menina manifestou demônio igual eu manifestei por 17 anos no Havaí. Isso assim, me chamou muita atenção, né? Porque eu já fui vários lugares buscar ajuda e não consegui. Então eu fui no, no domingo eu fui embora para casa já né? Diferente. Deu uma esperança pra gente pra... Então, se eles podem fazer, a gente pode... a gente tem que tentar. Então, a gente decidiu, não vamos pro Brasil. Na verdade, foi a última porta que a gente tinha antes de divorciar. Eu odeio cidade. Eu, eu moro no, no roça, em um lugar tranquilo. Eu tava peixe fora da água, no meio da cidade, assistindo Waze, dirigindo lutando e foi com difícil. toda a família. A gente estava preso em um apartamento fora da nossa rotina. Quando a gente escutou o pastor falando da fogueira santa, a gente decidiu, né, lutar pro nosso casamento. Esse foi pro nosso casamento. Então revoltado. Eu, eu tenho que chamar atenção. Eu preciso o fogo de Deus descendo na minha vida, senão não não vai mudar nada. Então esse era a primeira vez que a gente decidia, a gente vai sacrificar, então a gente tinha uma reserva de dinheiro para voltar, então a gente fez o primeiro fogueira santa, sabendo, sabendo de nada, eu pensei que o céu vai abrir, meu problema vai ficar resolvido nesse momento, não foi assim mais. Eu, eu eu vi que a vida de sacrifício muda a vida. A gente voltou para os Estados Unidos, feliz, vendo que a gente a gente pode mudar, a gente pode, pode ter um casamento abençoado. Enquanto a igreja não chegou, a gente assistiu o Niver, o YouTube, né? Então, já ajudava, né? Mas não é a mesma coisa. Então, durante... De dois anos eu ficava ligando, pelo amor de Deus, manda uma igreja para cá. E depois de dois anos, o, o bispo chegou e começou a, ir, a obra lá, a igreja lá. E só começou do, do, do zero, só o bispo, a esposa dele e eu e minha esposa. Lá a gente aprendeu o significado Começo, a gente começou a aprender o significado do altar. E logo, logo, outro fogueira santa chegou e eu estava eu orando porque eu, eu aprendi que a fogueira santa é uma experiência. Então eu estava, começou a orar, Senhor, me mostra o que, que o Senhor quer de mim. Então foi, foi isso quando Deus falou comigo, Ele falou, ah você está dando muita força para resolver todos os seus problemas, mas e eu? Vai dar esse mesma força para receber o Espírito Santo? E depois disso, eu eu mudou o foco. Eu estava sabendo eu preciso focar no Espírito Santo. E, e Deus falou para mim, sabe esse, esse dinheiro, tipo assim, 130 mil dólares é valor de 600 mil reais? Deus estava pedindo a minha própria vida colocar no altar 100%, porque a é, é vida por vida, é 100% para 100%, colocando a minha vida inteira no altar. Aquele dia que eu fui decidido, eu fiz meu minha decisão, não, não demorou muito tempo, não. no mesmo dia, na hora da busca na igreja, eu tinha aquela certeza, eu escuto a voz do Senhor falando que eu estou contigo. Yeah. Eu, coisa que eu tava buscando toda a minha vida, eu, eu tinha a certeza que o próprio Deus estava comigo. Eu estava na presença dele. Eu estava no, no mãos dele e essa foi a resposta que o fogo descendo em minha vida. Finalmente, eu tenho uma força que eu sempre estava querendo. Eu estava uma, eu era uma uma bunda mole e uma amarelão. Banana. Banana. Mas agora eu tô. Eu tô. Eu sempre queria ser um homem de Deus. Eu queria ser um homem de Deus toda minha vida. Agora eu tenho. Eu Deus, próprio Deus, dentro de mim. Ele fala, né? Ele fala agora que antes ele era um burro man. Agora ele é um telemed. diferença nele, né? E eu tava assim, uau, eu quero isso que ele tem. Daí veio esse último jejum de Daniel, eu fiz o que eu nunca fiz antes, né? O sacrifício que Deus tava pedindo pra mim, eu fiz. E daí no domingo, no dia que né, o bispo Macedo fez a oração lá no cenáculo. Então, Deus me honrou e, e foi a coisa mais maravilhosa. Tem sido maravilhoso desde então, né? E hoje a gente pode falar que a gente tem um casamento abençoado. Já recebeu aqui no Brasil essa viagem, o, o Visão. Uh, novo para o nosso negócio, uma visão muito grande, igual dessa, grande. A gente tava querendo a nossa própria marca de açaí, mas Deus abriu o visão muito mais que só isso. Uh, a, gente, a Nossa família tá feliz, nossas crianças. Hoje a gente é a fonte de água viva, né? que a gente tem dado para as pessoas lá e ver a igreja crescendo, as pessoas sendo curadas, os casamentos restaurados. Hoje eu sou obreiro na Universal Novaí. Um dos motivos que a gente veio para o Brasil é que é, a gente entendeu o que que é o altar. né? Na verdade, a gente estava lá junto na igreja e o pastor estava explicando o significado do altar eu lembro que eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e a gente falou assim, a gente vai casar no altar. Né? E porque a gente casou na praia. A gente, porque a gente casou <risos> na praia, né? E agora que a gente entendia, a gente queria a bênção de Deus nas nossas vidas, né? E a gente veio pro Brasil e a gente casou no templo Salomão e foi assim, algo glorioso, né? De casar num lugar onde o seu casamento foi salvo. A gente sempre olha um pro outro e fala... Se não fosse a Igreja Universal, essa mãe, a gente não estaria junto hoje. A gente sabe disso. Quantos altares, quantos altares a Cristiane e o Christian buscaram? A Cristiane foi para o Japão, encontrou lá o altar espírita ela foi para o Havaí encontrou lá o altar de várias religiões, todos os tipos de religião, e continuou manifestando o demônio por 17 anos. E o altar que ela desprezava, que ela tinha preconceito, porque era mal informada, vítima de fake news. Foi ali que ela encontrou o Deus vivo, o Deus que finalmente respondeu e fez o fogo descer sobre a vida deles e restaurou tudo, tudo, Bispo Randall, tudo na vida deste casal mudou, provando que quando a pessoa coloca a fé no altar certo, a resposta é certa. Nós percebemos, bispo Renato, que a sinceridade dos dois, foram 17 anos, como o senhor falou, e ela relatou no testemunho, de perseverança, de fé, mas no altar, como diz o texto aqui, no caso de Elias no Monte Carmelo, o versículo 29 do capítulo 18 diz assim, lá de 1 Reis. Porém não houve voz. Eles ficaram clamando desde o raiar do dia até a tarde, porém não houve voz, não saiu voz daquele altar. Nem resposta. O altar não deu resposta, nem atenção alguma. E veja, eram altares que eu tenho certeza eram bonitos, altares bem feitos, altares que foram feitos talvez por artistas, pessoas que faziam é, é, altares bonitos. Mas vem então Elias, pega 12 pedras, faz um altar rústico, e aquele altar rústico fala, responde e dá atenção. E é como o senhor falou no começo. Veja que na oração ele diz assim, para que seja sabido que eu estou fazendo isso pela tua palavra. Ele colocou à prova a palavra de Deus e o fogo desceu, a resposta veio como aconteceu com esse casal. Pois é, muitas pessoas têm tido a fé, muita fé, mas em um altar que não traz resposta, que não tem atenção, que não resulta em nada na sua vida. E nós não falamos isso como crítica à religião qualquer porque incluímos aqui, como a Cristiane falou, a evangélica, porque ela ia em várias igrejas evangélicas e ela não recebia resposta. Nós não estamos fazendo aqui crítica a religiões, nós estamos fazendo um chamado à inteligência, ao raciocínio, para que você perceba, você questione. Ora, se o que eu tenho invocado é real, esse Deus é verdadeiro, por que não tem tido resposta, não tenho recebido resposta? Então essa é a pergunta, porque Elias mostrou para os profetas de Baal que eles buscavam no Deus errado, e por isso não havia resposta, e por isso toda a desgraça, a extrema fome que estava acontecendo naquela época. Mas bastou alguns segundos de invocar o Deus vivo, que houve a resposta. Então, esta é a proposta da grande fogueira santa do Monte Carmelo, do altar da decisão, para que as pessoas possam encontrar esse Deus que responde. Pessoas que têm fé, mas infelizmente não têm visto a resposta da fé, porque têm colocado essa fé no altar errado. E é isso que nós vamos fazer para quem crê. Se você quer fazer um desafio, se você quer colocar a prova, como Elias convidou o povo para colocar a prova, nós vamos fazer essa prova nesta fogueira santa. Procure já a partir desta quinta-feira uma igreja universal do reino de Deus em qualquer parte do Brasil ou do mundo. E você terá a oportunidade, você será apresentado o altar, o altar de Deus. O altar que a Cristiane e o Christian fizeram questão de levar para o Havaí porque eles moravam lá e depois de terem mudado para o Brasil só para vir aqui ao Templo de Salomão, receber a libertação e ter provado dessa resposta, eles disseram, a gente não pode ir morar no Havaí e não ter esse altar para poder buscar o Deus vivo. Eles ficaram dois anos insistindo até que a gente conseguiu enviar alguém para lá. É, e quando eles descobriram isso, a gente vê que foi, foi, foi tão em detalhes que até o casamento que antes tinha sido feito na praia, uhum. eles quiseram fazer diante do altar. Na verdade, é, quando a pessoa tem olhos naturais, ela vê pedras. Mas quando há a revelação do Espírito Santo, ela não vê mais um altar de pedras ela vê no altar o próprio Deus pois é, eles aprenderam o caminho do altar, e por isso a vida mudou vamos clamar a Deus agora bispo Randall, eu vou pedir que o senhor comece a oração daí, e o bispo Leandro vai encerrar a oração daqui e nós vamos ligar a nossa fé agora com você que está nos assistindo aí em casa una a sua fé conosco agora Deus Todo-Poderoso nós invocamos o mesmo Deus que Elias invocou no Monte Carmelo. E sabemos, meu Pai, que o Senhor tem os olhos atentos para atender a oração do sincero. Esse casal, com todas as barreiras, empecilhos, dificuldades, a barreira da língua, da cultura, mas esse casal, de forma sincera, meu Pai, invocou o Teu nome e o Senhor se manifestou. Então, vinha agora se manifestar na vida dessa pessoa que já pensou em dar cabo da própria vida, em desistir de tudo. É uma pessoa, meu Deus, aflita, desesperada. É uma pessoa, meu Deus, que sempre questionou a sua fé, quando na verdade a sua fé... É uma fé valente. É uma fé verdadeira. E uma vez colocada esta fé no altar do Senhor, o fogo vai descer, meu Pai. Purificar, abençoar essas vidas. Então, venha, meu Deus. E faça muito mais do que nós possamos imaginar. Que o fogo desça, que o impossível aconteça, para a glória do Teu Santo Nome. Até porque, meu Pai... Quantas pessoas estão agora... Também como casal... Decepcionadas... Frustradas... Porque tem feito uso de uma fé... E não tem visto... A resposta... Não tem visto o fogo... Descer na sua vida... Mas meu Pai... Da mesma forma... Que tantas pessoas... Têm restaurado o seu altar... Têm ido... Fazer uso... Desta fé vive poderosa no altar certo e alcançado essa resposta. Então mostra para cada uma dessas pessoas que oram conosco. Que existe essa chance para ela. Porque às vezes diante do que ela está vivendo. É uma última chance, é uma última oportunidade. Então dê forças a ela meu pai. Para quanto antes também restaurar o seu altar, manifestar a sua fé, provar esta fé que ela crê no Deus vivo, para que ela veja a resposta, a mudança e a transformação, porque o Senhor está chamando a cada uma dessas pessoas que já não aguentam mais, já não suportam mais, às vezes abrir a boca para falar de um Deus que ela diz crê, mas quando olha para a sua vida, meu Deus, ela não vê o reflexo da grandeza e do poder deste Deus, pelo contrário, então dê forças a estas pessoas para agarrarem essa oportunidade, essa chance que está sendo colocada diante delas, para que esta mudança ocorra, fortaleça a todos, que oram conosco, o que estava caído se levante, o que estava doente, seja restaurada na sua doença, em o nome do Senhor Jesus, você que está carregando consigo uma dor, no corpo ou na alma, estenda sua mão para a tela, ou para o rádio, aonde quer que você esteja, acompanhando esta prece, porque aqui nós temos um altar, e deste altar, você recebe a prova, de que existe um Deus agora ouvindo a tua oração e que todo mal que esteja atingindo afetando a sua vida em um nome do Senhor Jesus saia daí agora em nome do Pai Filho e Espírito Santo e aquele que crê respire fundo, diga amém e graças a Deus graças a Deus, amém graças a Deus muito bem se você realmente quer uma mudança na sua vida você tem que materializar a sua fé o Christian e a Christiane viajaram do Havaí para assistir às reuniões, fazer a corrente aqui no templo de Salomão qual, a qual distância você está da igreja universal mais próxima a você a qual distância se você crê, você materializa a sua fé, se você não crê você dá desculpa. Nessa quinta-feira nós estaremos feriado aqui no Templo de Salomão às 10 horas da manhã e às 3 da tarde com o pastor Rodrigo e a sua esposa Denzi na terapia do amor e nós estaremos às 8 horas da noite e também com a, a hora dos solteiros a partir das 18 horas. Todas as pessoas poderão receber a oportunidade que o Christian e a Cristiane receberam para restaurar o casamento e a vida amorosa. É, às vezes você fica se perguntando qual é a distância da mudança da minha vida, é exatamente de onde você mora para chegar aqui no Templo de Salomão, de onde você mora para chegar na Universal. Você que está decepcionado com o seu casamento, com a sua vida amorosa, você se fechou, às vezes nem gosta de tocar neste assunto, está aí a oportunidade de você colocar essa decepção no altar e tirar do altar a transformação da sua vida amorosa, do seu relacionamento. E você que nos acompanha aí de Belém do Pará, Bispo Randal, também a terapia aí nesta quinta-feira. Exato. Nos mesmos horários, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abençoar todas as pessoas. Aqui na BR-316, quilômetro 1, o entroncamento de Belém do Pará. BR-316, quilômetro 1, entroncamento. Tá aí, eu tenho certeza que o pessoal aí de Belém sabe onde fica isso aí. Deus abençoe, <risos> Bispo Randal. um abraço e Deus, Deus abençoe você que está aí em casa e até amanhã com mais um passo na caminhada da fé rumo ao Monte Carmelo o altar da decisão